Pra quem edita vídeo com muita frequência sabe que ficar repetindo os mesmos processos é muito inteligente Por exemplo, o de cortar Você tem que ir na ferramenta dos mouses, selecionar a navalha ir lá na timeline, cortar, voltar, selecionar o ponteiro de novo e continuar a sua edição Você faz isso, sei lá, 50, 100, 200 vezes por edição de vídeo e tem uma hora que você não aguenta mais fazer essa mesma merda É por isso que existe um negócio chamado... Atalhos de teclado, e é sobre isso que eu falo hoje, não só sobre os atalhos de teclado, mas algumas dicas que eu acho úteis para você que usa o Adobe Premiere usar. Então fica ligado no vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Só para constar o negócio de usar a ferramenta de corte é um exemplo, tá? eu acho que ninguém na vida real usa esse treco porque é muito demorado. E, sei lá. Mas, enfim, diferente dos outros vídeos, eu não vou me alongar muito nesse pré-vídeo porque eu quero cair logo no tema porque eu odeio ficar esperando quando eu tô vendo algum tipo de tutorial, beleza? Porém, eu vou fazer isso no computador. Até porque fica mais fácil de mostrar, né? Então eu vou dar uma mudada aqui no enquadramento e volto agora. Pronto, agora que eu sentei no PC, vai ficar mais fácil de, de explicar o que é que eu vou fazer aqui no Premiere. Então eu vou começar a falar pelo que eu chamo de e de corte, que vai substituir aquilo que eu falei no começo do vídeo de você vir selecionar a navalha, voltar e não sei o que, por quatro coisas diferentes. A primeira é a mais simples de todas, é uma atualização para esse, esse, essa função do C, que deu, da navalha no caso, eu acabei dando spoiler, que é só você apertar o C que vira uma navalha, só você botar ela em cima de onde você quer e clicar que ela vai cortar normalmente agora vamos para a segunda opção que é a que eu particularmente mais uso que é a do Ctrl K que é o que você deixa o ponteiro do seu mouse em cima de onde você quer cortar aperto Ctrl K cortou Ctrl K ele tem uma outra uma paradinha que assim ele só vai cortar aonde a camada tá selecionada que é onde tá esse V1 V2 V3 V4 v infinito aqui se eu duplico essa camada aqui, deixo o ponteiro e aperto para cortar, ele vai cortar só a camada de baixo porque só está marcado V1. Se eu marcar o V2 e cortar, ele corta as duas. Então, para quem não sabia a utilidade desse V1, V2 infinito, é essa. Talvez tenha alguma outra que eu não conheça, mas no geral é essa. Mas já que a gente passou pelo Ctrl K, vamos pra próxima, que é o Q. O Q faz o Q, ele corta tudo que tá do lado esquerdo do ponteiro. Por exemplo, ah, eu quero cortar isso tudo, mas pô, se eu apertar o Ctrl K, eu vou ter que vir, vou ter que apagar, aí venho pra cá, junto, e pô, Ctrl D, Ctrl Shift D pra fazer a transição de novo. Em vez de fazer isso tudo, eu volto aqui pra onde eu tô, pra onde eu quero, e simplesmente aperto o Q. Ele não só corta, ele corta e puxa o que tá na frente pra esquerda. Se tinha alguma transição, transição, ele já bota a mesma transição que tava, com o mesmo tempo que tava. O outro botão, que também ajuda pra caramba na, na vida do editor, é o W. Por exemplo, o um noivo beijou a testa da mãe ali, pá, mas eu quero cortar o resto. Em vez de apertar o CTRL K e que e deletar, eu posso fazer o que? Apertar o W. E ele tem a mesma função de de magnetismo do que Então tudo que tiver pra frente, ele também vai puxar pra ele. Agora que a gente falou dessas opções de corte, eu vou falar de uma outra coisa que eu também uso com muita frequência, que é de soltar a track de áudio da track de vídeo. Que assim, por exemplo, você quer trabalhar só com áudio de uma parada, você não quer o vídeo dela. Você seleciona, você aperta Ctrl L. Ele vai selecionar só o que você quer. Então, por exemplo, esse arquivo aqui você não quer usar a faixa de áudio, você vai botar alguma outra coisa por cima. Você aperta Ctrl L, ele vai soltar, só você viria para normal que a faixa de vídeo virou uma faixa separada, entendeu? Aí, se você quiser juntar de novo, é só selecionar com. Com o mouse e apertar Ctrl L de novo que ele vai juntar. Uma outra coisa que eu uso com extrema frequência é a função de agrupar. É quando você quer que os seus arquivos andem como amiguinhos, juntinhos, fofinhos, lindos e maravilhosos. Eu uso muito agrupar quando eu terminei um segmento inteiro. O making of da noiva é um segmento. A decoração é um segmento. Então eu faço o quê? Junto com os arquivos com o mouse e aperto Ctrl G. Pronto. Foi. Agora eles são amiguinhos e é para onde vai todos vão. Simples objetivo, né? Aí, se eu quiser desagrupar eles, Ctrl Shift G. Que aí a gente voltou a ter os arquivos separados, um por um, bonitinho, direitinho. Essa outra eu não acho tão útil assim, teve poucas situações em que eu falei: caraca, eu vou usar isso para facilitar o meu trabalho. É, porque tem uma outra parada que tem como fazer que eu vou falar depois. Mas sim, tem gente que usa Tem gente que acha útil Eu não acho Você seleciona a parada que você quer mover Deixa o alt apertado e aperta pra cima Que a camada vai ir pra cima Ou pra baixo Que a camada vai pra baixo É útil? Cara, depende do que você tá fazendo Se você quiser separar e fazer isso com a camada separada também vai. Não precisa fazer a camada junta não, tá? Que ela tava separada, então acabou indo separado. Me perdoa, me perdoa. E a outra e provavelmente última coisa que eu uso nas minhas edições, eu faço nesse vídeo, é o uso do Alt para seleção de coisas. É, em vez de vir apertar Ctrl L para soltar e agora mexer no arquivo, meu Deus, eu faço de uma maneira muito que eu acho muito mais simples, que é deixar o Alt apertado. Mas assim, por exemplo, eu quero selecionar aqui só a camada de baixo. Se eu deixar o Alt apertado e clicar com o mouse, ela já seleciona a camada de baixo. Se eu quiser selecionar só a camada de cima, eu aperto com o Alt e seleciono só a camada de cima. E eu posso mover ela para onde eu quiser sem desvincular uma da outra. Porque, tá vendo? Eu terminei de mover minha camada e elas continuam vinculadas. Então, basicamente, essas foram as dicas que eu tinha para passar hoje. Se eu não me engano, foram cinco... Essas dicas e atalhos do Premiere Foram cinco, mas eu preciso fazer outros vídeos desses Eu fiz curto exatamente para não ser uma parada muito longa e maçante Mas eu tenho conteúdo para fazer outros vídeos, então eu vou fazer outros vídeos De algum desses dois lados aqui Vai aparecer as minhas redes sociais e as redes sociais destaca zero Que você pode aparecer por lá, ver quando vai sair um vídeo novo Ver o nosso trabalho e pipipipa Aquela parada que todo mundo já sabe, Na rede social é básica isso E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever a gente tenta trazer pelo menos um vídeo por semana, que por enquanto, em quarentena, a gente está conseguindo trazer o JFX, porque não tem como sair e gravar coisa, né? a real é essa, mas logo menos a gente está planejando trazer de volta algumas paradas aí. E se você gostou bastante, ou só um pouquinho do vídeo, deixa a curtida nele, que isso também ajuda pra caramba a gente, tanto na divulgação do canal, quanto... Na avaliação geral do nosso conteúdo para saber se a gente tá indo bem, se tá indo mal, se tem que melhorar, se tem que piorar. Eu sou o Jota, esse foi o JFX e até semana que vem com o próximo vídeo.